Vai aqui. Vem se prestar no mano. 2021, com um vídeo de Minecraft, óbvio, Logitech, ah tá, tá dando zoom, e nem muito zoom né, não é muito zoom, então, vamos lá, vou, vou gravar o um mapa, então bora lá. Eu sempre esqueço que agora eu sincronizei o áudio, mas a, a, com a web cansa. Que aí agora eu tenho que <risos> cortar as coisas depois que eu falar, né? Quando acabar, eu tenho que cortar. Beleza, Beleza eu tô preparado. Eu, pre eu peguei o vídeo do Em Mine, é é o Mine, né? Em é, é Mine, não fico falando que é o Mine, é em Mine. para as lives ó vamos baixar Esse é o link do vídeo que o cara botou download beleza vou botar outro link vou abrir aqui Eu não sou ainda, não, mas especificar você precisa de uma versão específica. Vamos lá para as beta a beta 1.7.3 até já tá até tá marcado aqui. Agora vamos abrir a nossa pasta. Cadê ponto Minecraft se ponto ponto ah, tá. então. <risos> já tá SAVES Então Já tá Minecraft Save, aqui estão no mundo Agora Pega esse Dá um CTRL C Vai na pasta. Ctrl V. Você precisa de um Launcher pirata? Ou o um mine original? O original do PC é... Você já sabe que é caro. É caro demais. Vale nem muito a pena. Vamos entrar. Para ver o, o humanoide. Aqui, ó. Super Asturis. Suborn Island. Vai entrar lá. tô com medo. Aqui em cima tem... monitor Não, monitor. Não. Cadê? Os settings. Gráficos. Pestos. Isso é pequeno a... renderização Porque esse monitor não aguenta quando eu tô gravando Quando eu não tô gravando Ele aguenta Quando eu tô... Ah, vai te tomar no c... Deixa Deixa Eu tenho um menor Short Esse é o menor Vem, ele vai nascer. Oi, meu. Olha lá, tô segurando. Que é, é. que é, pra spamar, mas só segurar. Não precisa. Então, botou de tiro no meu mouse. Que eu autoclique. Botou isso. Olha é isso. É um autoclique Vou usar uma espada Porque é que dá <risos> pra spawn... Não, picareta Porque a espada é um golpe Olá Aí Roubado Vem, Steve Esse... Morri. É um mato rápido. Você acha que eu, fraco? eu sou fraco? Eu sou poderoso. Eu sou The Flash. Ou Mercúrio. Sei lá. Oh, nasceu. Vai que é agora. Vem. Eu vi que tu nasceu. Minha primeira fala a ah, é, é, não é a é, é a ah, é, é, faz sentido. Eu não clique duplo, que era o único jeito de, de correr na época. Não só tava assim, beta, mas a mudou muita coisa. Mas a ah, foi até 1,7 que esse Esse uma noite foi. Opa. Ai, ai, vai. Nossa, primeira vez que tá que o botão de tiro tá tudo som. Eita, ele tá travado! <risos> tá travado! Travado com sucesso! Eu fiz nada, você já tá Bom um sucesso Minha picada tá quebrando Se não Foi Foi Jerobrini morto É Steve Opa, tem o cookie do golart. O cookie do Golarte O cookie do Vou comer pra... Recupera a vida as coisas tem, não tem como comer cogumelo O, o cookie do golart não, não Genera muita vida ah, Aqui tem um spawner né? Opa, opa Ah, é? <risos> Spam Spam Cuidado tá mandando um monte de mensagem igual Ó, ah, agora Agora Só que o vídeo dei mais aqui com... Os humanoides Que susto, achei que tu era um humanoide É o hardcore Antes do hardcore Ah é? Vou morrer Meu Deus Meu Deus, como é que? Vai vai vai! vai, vai, ah, não. Agora beleza! Tem que botar de novo o mapa. A última vez que eu faço isso não aconteceu não. Agora deu. Agora vamos abrir o novo Minecraft. Aqui tá um... Oh! Que isso? Já, já nasceu! O might ficar... Não é pra ficar... Só, só segurar aqui Que é mais fácil spamar Auto-click auto, -click. auto -click. Que susto, hein, bico. Cadê o Creeper? Oh, man! não, morri, já morria ah, não, não. <risos> Tive que cortar. É? Copyright. Mas já morri. Tava preparado. Morri. Em um milissegundo <risos> Parece hack Se eu tivesse originar <risos> Já... Já ser banido as voltou de tiro Ó Não tá acertando nada Assim Vem Um bicho. Mas assim, é, humanamente possível. é um possível, impossível. Ai, Bause. É o rato mesmo. É muito rápido. Rato é rápido. <risos> Deve ter ser, esse mapa Deve ter sido feito na 1.6 ou 1.7. Quando foi lançado 1.8, bicho foi excluído. O que acontece? Você mexe, hein? meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, é que é e hardcore. <risos> meu Deus, a pressão meu deu automaticamente. Foi para sumir. Só deve ser. Cadê tu? Vem Vem Vem, vem, não mexe comigo não Obrigado Obrigado Mojang Nem falei Mojang Microsoft Porque Microsoft não tinha pra dar Mojang Travado com sucesso É o cool. Ok, ele vai é isso que acontece ah, Se você tentar mexer comigo Isso mesmo ah, Ainda corrompe a gravação Ainda corrompe o chat Isso é bonito Isso é bonito Não deixa Não deixa de fazer as coisas e principalmente quando eu tô gravando fazendo live Cai aí pesa mesmo Quando eu tô fazendo live é pior ainda Ô Que? Quando tá em HD Ele não roda em... Ele roda em HD Mas só não é rodar em HD porque se não tô em HD Não tá vi gamer. <risos> Bonito. Naveguem porque é usar a HD Alô Alô Salu. Opa. Opa Vem Vem Vem Ofro Abaixa o volume <risos> Game over Game over mesmo Ah meu Deus! Você tá dando um beijo na minha boca? Que isso? Você tá dando um beijo Que isso? Fazendo coisas que não pode ser feito, não. Para para um anoide, mano. Uma noite bugada. Mai aqui hoje é festa. Eu